Where did you take? Where did you where did you take my liberty? Oh, where did you where did you take my living? Oh, where did you take? Oh, tell me. Where did you take? I Que quatro? Um não, não, não. mais dez de cada. Uma caixa de cada. Eu tenho ali as encomendas. Já deu? Eu não me dou aí. Está ali na, na, na, no placar. É, Trigo vaceno. com força. Não vai ver as para a folga. Acho que está no meu força Como é que descobriu isso do foi os, os amigos que o fizeram. fizeram. Ah, mas é uma um pessoa que chama fazer assim. Não é. É. Isso é um grande é, segredo. Vocês é. podem fazer uma patente de uma de um vinho ah, do aqui. Porto de Fred. Porque aqui lá está há três meses a ferverem e não vem no mês já. Tem o barril vazio. <risos> quando vai a, a, a registrar. Quando havia de, ser, lá, é quando havia de estar. É vai lá com um bocadinho. Para começar a. a, a, a, a ver, se está para ver como é, aquela é minha que vai. É que galinha. É Porque quando está, está, está bom, já, já não, não vai mais. Depois um vai o amigo. Então, seja um aqui, então meto o micro e o aço tartárico. O que é isso? O tartárico. É um bloqueio para limpar. É para limpar os dentes. Não, é mesmo. É para limpar o vinho, para o vinho ficar mais clarinho. Porque se a gente não puser o aço tartárico. Não tem muito ácido, queima, é lógico. Né? Que é a ácido, é a que se chama ah. ácido, né? Ah, é assim, ácido tá tá é, mete-se no vinho para o vinho ficar mais clarinho. Se a gente minha não puser mãe. o ácido satélico, o vinho fica muito escuro e pesado. Mas eu mesmo eu no gosto, é, é, é só visual, é, é é só visual, visual é, é ou é, é também. É visual mesmo. Depois leva X de açúcar torceiro para quê? Para que subir o grau. Por exemplo, bidima com. a gente tem um pesa amostro Chama-se o pesa monstro, põe num copo, é monstro, monstro, monstro que é o monstro, monstro. monstro. Ah. No fundo é o um, monstro, é um decímetro, é uma coisa para então, ver densidade, é para ver que é para o que é o é o, o grau do o ah. Quando é o monstro antes de ferver, vamos medir se, para é qual é a graduação dele. Se tiver é o a gente corta o que o que o que é o que é o que é o a 9, por exemplo ou 8 é uma agopé, uma Muito não boa, é daqui também vai da mesma, mas é no Sim, é Mas o que é que a gente faz? Peço, Mete assim, peço, tipo 1kg de, é. um de açúcar por peceiro. Por, por, por, por peceiro? Por peceiro. peceiro. É um peceiro de plástico. Ah. Ah. Assim, é assim, é Leva aí tempo 20, 30kg de cacho pode 30 quilos. Não se metem as uvas. Não se okay. metem as uvas. Okay. Calhar, não, calhar, calhar. Para subir a graduação. Ok. Agora okay. vai subir cada quilo sobe um, um, grau. um grau. Cada quilo a um, cada grau. um grau. é, mas é, mas é mais um crescido. grau. É. Sai do, do, do 10 para doze e meio, treze. Um hum. Para mim, bom. Oh, não? Meu, uh, uh. Sinto que escrevo como um homem vivo na cidade dos mortos. Grande frase. Vais assim percebendo como nem sempre é fácil viver e ser profícuo dentro das estradas poerentas da criatividade. Sem ruídos. Viver é um trabalho decisivo. Sísifo. Algo parecido com o embaraço de começarem a levantar a mesa quando ainda estamos a acabar de comer. Quando ainda se está a acabar... Quando ainda estamos a acabar de comer? Quando ainda estamos a acabar de comer? Vou sair, mas está frio. Frio. Frio. Pela enrugada e grainha. Expela a língua que está pronta e a etiqueta que, enfim, não verás que se admiro. Frio é esquisito. Apesar da austeridade não me deixar lubrificar os mais convictos intentos, apesar da austeridade não me deixar lubrificar os mais convictos intentos, estou ok. Estou. Quanto basta saudável, embora querendo sempre mais. A memória almeja ser lua, já que é o melhor remédio para combater um surto de infelicidade. Hum. <risos> um surto de infelicidade. Tenho um timing péssimo para quem usa Rolex. tem um timing péssimo para quem não usa Rolex, não para quem usa Rolex, claro. O petit pianista gira no assento, no okay. O petit pianista gira no assento quando não sabe ou não quer tocar o repertório. O seu espírito ladino Faz de banca giratória um carrossel. Faz da banca giratória um carrossel. Ponto. Às vezes sinto que ainda te romantizo, apesar das ruínas em que me deixaste. Gostava de conversar mais contigo para perceber se és como eu ainda te imagino. Bom, sem a podridão que senti nos últimos tempos. O teu coração era tão bom. É como a minha. É como a minha. Como a minha. De brin, de branco, de vique, de vique, de vique, de vique, de vique brancus e cake, ou oh, a vontade de autossatisfação oh, auto para um dia solitário, Vai voilà. lá, uma extravagância, pois gosto de comprar os alimentos no mercado e de os cozinhar o menos possível, mantendo assim, o seu sabor original, mantendo assim o seu sabor original, o corpo é o símbolo maior da relação entre o que é público e o que é privado, é só encostar o smartphone, não, o iPhone, é só encostar o iPhone com um leitor de QR Code e siga a marinha, caralho. para sempre voltar a Itaca. Oh já oh, majestia que não se vai com qualquer amigo, só com amigos do peito que se sentem igual. Oh, quando muito com namoradas, com o erotismo tal, que fazem de um apesar disso, fazem de um apesar, de, apesar disso, apesar disso. Um porquê. Já passou, já te vi, e tu já me viste a mim. Chorei tanto por tua causa, queria ver-te, e tu não estavas em parte alguma. Sim, chorei Sem romantizar a dor Dançar ajuda sem dúvida